Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou trazendo para vocês mais uma lenda nova do jeito que vocês gostam Estou aqui de frente com essa casa Opa O bicho quase me picou E galera, passaram uma história aqui para mim, uma história bem triste Olha o Super tá acabando comigo aqui Morava uma família aqui nessa casa E o rapaz que morava aqui, ele acabou comprando um carro De um outro homem, de um outro rapaz só que ele comprou parcelado, para ele estar pagando para esse cara. E parece que ele atrasou as parcelas e o rapaz veio para cobrar o carro, veio para buscar o carro e levar embora. Ele, ele tinha atrasado, não estava conseguindo pagar. Aí o cara veio aqui para poder cobrar ele. Diz que eles discutiram, acabaram brigando. E esse rapaz que veio cobrar pegou e matou. Depois que ele discutiu, matou ele aqui na frente da casa dele. Diz que ele morreu aqui e disse que a casa é assombrada. Então, pessoal, hoje eu vim fazer a exploração, fazer o reconhecimento do local, ver como que é. Já vi que tem muito bicho, muito pernilongo aqui, então eu tô lascado. E tem uma capelinha aqui também, galera. É, vou mostrar tudo pra vocês. Peço pra vocês deixarem muito like, se inscreve no canal. E eu peço pra vocês deixarem no comentário de qual cidade vocês são, beleza? Então bora pra mais uma exploração. Bom, galera, essa é a casa dele. E aqui do lado, ó, tem uma capela aqui, ó. A gente vai ali olhar também. Vamos dar uma olhada aqui como que é essa casa por fora. E pelo que foi falado, ele morreu por aqui, cara. Aqui na frente da casa. Ó. Casa bem sinistra. mosquito, os mosquito tá me atacando, velho. Oi, parece que tem tiro aqui, ó. É, é buraco de tiro, aqui. Ó, tem bastante buraco de tiro, cara. Esse buraco de tiro, velho. Esses pequenos, assim, sabe? Aquela ali, não. Cara, os bicho tá me matando aqui, velho. Licença. Oi, cara. Tanto de bicho, mano. Ó, amarvado aí, ó. Tem um negócio escrito aqui, Vanderlei, eu te amo muito. É, Vanderlei, brinca. Galera, os bichos estão acabando aqui, velho. Não sei se dá para ver alguma coisa, mas é isso aí. Deve ser uma pia, portinha do fundo. Olha aqui como os bichos estavam tá me atacando. Casa sinistro, velho. Oi, Nossa Senhora. Que susto, velho! Cara do céu! Cheguei a me arrepiar, tá cheio de morcego ali. Eu vou ter que expulsar eles, velho! Ó, ó, o marimbondo! Mano, tá difícil, hein? Cara do céu, tá difícil essa casa, tanto de bicho, velho. Tô sendo atacado. Eu não tô nem tão preocupado com a casa ser assombrada. Tanto bicho que tá aqui, eu não tô conseguindo nem pensar nisso. Oi, mano. Ó. Credo, mano. Ó, sai. Sai, filho. Olha, ele tá vindo em mim. Ele tá vindo em mim, cara. Marimbonda. Esse aqui é um quartinho bem pequeno, hein, cara. Bem pequeno mesmo. Tramela aqui, bem pequenininho. Estão lá ó. aí, Cara, ah, era o banheiro, velho. Que era o banheiro. Olha onde era o vaso, ali, ó. Eu tomava banho. Olha era o vaso. Tem a marca da caixinha. Letrão de pinga. Aqui devia ser ó uma uma pia. Ah não. Aqui devia ser a pia. Mas e o chuveiro. Não tinha chuveiro aqui. Não tinha chuveiro aqui. Eu ia falar que o chuveiro era ali, ó. Mas ali deve ser a da caixa da, da, da descarga. Aqui ia ter o chuveiro aqui, como? Cara, que estranho essa casa. A não, a não ser que aqui do outro lado, aqui, ó, tem alguma coisa. Só que por dentro da casa não dá pra ver. Vamos ver por ali, ó. E os bichão tá lá, velho. E agora? Será que eu vou? Ou não? Olha, tá abrindo as asas, filha da mãe. É... Você é louco? Ah, por aqui tem outra. Outro cômodo, galera. Só que eu não vou conseguir ir ali, mano. Olha que o mato, o jeito que tá. Mas, ó. Acho que devia ser lavanderia. Eu acho que devia ser lavanderia. Mano, tá muito perigoso aqui de, de bicho, velho, tacando. E a capelinha ali, galera, ó. Por aqui não vai dar, não. Vamos ver se a gente consegue ir na capelinha. Tomar cuidado, porque tá cheio de bicho. E essa é a capelinha. Ele devia ser religioso, cara. Caramba, cara. Que devia ficar uma santa. Não é oco. É um altarzinho, cara. uma portinha. É, galera, ele devia ser religioso por ele ter construído até mesmo uma uma capelinha na do lado da casa dele. Ele devia ser religioso, né? E cara, infelizmente aí ele acabou não conseguindo pagar a as prestações do seu carro, né? E o rapaz veio para poder buscar o carro dele e ele Parece que não queria entregar, não sei o que aconteceu, eles acabou discutindo, brigando. E o rapaz acabou matando ele. Mas é isso aí, galera. Se vocês quiserem que eu volte aqui à noite, ver se realmente o local é assombrado. Deixa nos comentários, deixa muito like. Que tem bicho aqui, tem pra caramba, cara. Bastante pernilongo, abelha, morcego, desgrameira, quarto. Mas é isso aí. Tamo junto, é nóis, falou. Fui!